Bom dia! Você quer receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Bom, exercícios físicos ajudam a pessoa a emagrecer se você fizer de forma correta. Se fizer de forma errada, exercícios físicos não vão ajudar você a como emagrecer de forma fácil, simples e correta, por isso a importância de contratar alguém que entende, um professor de educação física, talvez, alguém de saúde, alguma coisa, um fitness, para você fazer exercícios físicos e ter certeza que você está perdendo os quilos do seu corpo, bom, e a balança? só vai fazer a confirmação através dos números que dá na balança em Microsoft Excel do seu registro diário ou semanal, que você está perdendo tantos quilos por dia ou por semana.